Lu Luciano, pelo amor de Deus, pare de me fezar com isso que eu já lhe disse que eu não vou Você vai ter bebida, vai ter você, é claro que eu posso Lembra que eu acordei, eu acordei depois dessa festa na casa de Dertal, lembra de Dertal? Exatamente, aquele homem alto, maravilhoso, moreno, tava tá, rindo, desculpa A bebida me deixa louco, e você me deixa alegre, então Meu filho, acordei na vaganda de Dertal, pelado, mijado, de bruxo, sabe se Deus o que aconteceu antes eu chegar lá não tem condição de avisar nessa festa. Essa festa não é está desgraça. Tá. Mas olha só. Depois você me passa o WhatsApp, o contato e o que eu tenho que levar? Quem? Hoje que eu posso deixar de dar uma vida. Só noite. Hoje falando assim, a gente pode estar pensando na proposta. Tá, vai ser desse jeito então, né? Só a gente. Tá, passa o seguinte, é, é, passa aqui mais tarde, a gente conversa, mas não liga tanto nada. Hoje tá, tá é, é eu vou lavar roupa, vou lavar banheiro. Vou lavar a casa, vou lavar a pia, vou lavar minha cara e depois vou entrar no aplicativo pra poder ver se eu encontro a minha cara, metade Beijo. Até mais tarde amigo, beijo. Até parece que eu vou pisar na festa da macaca de novo. Não vou. Nem por um cacete de ouro. Pense pra mim, Mãe, é minha vitamina! Vê esse se é a melhor coisa que tu faz. eu vou? Quero só ver se essa resenha vai ser discretinha mesmo. Tô cansado, gente, amutuado, um me da outra. Tô fora dessa vibe. Aqui, sanduíche. Firebolt! Hum. Vamos ver quem deu like, deixa eu ver... Hum. Camilo Sampaio. Vive me deu um like, mas quando eu queria, me deu um toco, então... Sai fora, mané. Roger André, bonitinho. Pegava... não, não, não, não, não. Moro muito longe, não tem como. Pegar o ônibus não tá na estrutura agora. Servo Gomes Servo de que, gente? Pra quê? Olha, sunga bacana Fiquei mais afim da sunga do que dele Corpinho legal Ah, não, mostrando toda bunda, não Sério Desisto Ah você acha que vai encontrar o grande amor da sua vida num aplicativo desses. Acorda pra cuspir, cara. Liga pra Glorinha, vê se ela vai. Já vai! Eita! Laspeira! Agua! <tos> que preguiça, meu Deus do céu! Que demora pra abrir uma porta! Meu Deus! Moça! Pelo amor de Deus, você tá levando alguém aqui? Não tô sabendo, isso mesmo? Você esqueceu que eu sou casada com o Suga e ali, é assim, o Mentor? Hum? Desceu, não sabe que você tá aqui. Sai feito um feio. Falei que era no supermercado, mas vim aqui pra a gente fofocar a conta. <risos> Vou contar o quê, bicha? Você que veio aqui, conta você. Erro até parece. Tá Deixa bom. eu lhe falar, presta atenção. Eu tenho que te falar uma coisa, muito sério. O quê? Tu conhece? Online, Love. Sabe de tudo dele. Online quem? Aplicativo, Love. Ih, amor. Eu acabei de passar um café na galinha, né, Quer? Quero você pega pra mim. Pega sim, querido. Vai falando desse aplicativo aí, vai Então. O aplicativo é super legal, sabe por quê? Porque esse aplicativo não é igual aqueles outros que a gente tá acostumado, não. Esse daí você pode mandar sua fotinho normal, que ninguém vai te pedir nudes. Não tem nudes, não tem putaria, não tem pornografia. Esse aplicativo é próprio pra poder você namorar, ficar dormindo de conchinha. Luciana! Então guarde isso pra você, meu bem, porque eu não quero. Esse hum. negócio de amor, eu não quero mesmo. Eu quero... Deixa eu cair com meus aplicativos de pegação, que a gente vá, transa, arranca roupa, e depois amor, o boy vai-se embora. Eu, hein? pá! tu acha que eu quero passar amor, Luciano? Tu acha que eu quero passar de novo tudo que eu já passei com o Endel? Ah, eu não quero não, não quero não. Tu lembra? Tu lembra o que, que aquele desgraçado me fez passar, sair de Salvador, de ir parar no Rio de Janeiro sem nunca ter saído de meu bairro? para depois o quê? Depois de dois meses, o homem simplesmente ir embora, me largar aqui, ó, com uma mão na frente e outra atrás. Quero mais não, você é louco. Ô oh, amiga, mas é assim mesmo, mas deixa eu te voltar a falar do aplicativo. Esse aplicativo é americano, super babado, tu pode baixar, é batata. Amor, deixa ele falar. Eu não quero, eu não quero amor. Eu não quero. Amor por amor eu fico meu, eu fico meu amor próprio. Deixa eu ficar com o amor, até porque eu não vou me fazer sofrer. Eu não vou me machucar, eu não vou me meter em roubada. Esse negócio de amor não existe. Até porque homem que respeita outro homem é bicho de extinção. Eu não tô querendo, não, amor. Tô traumatizado. Eu agora só. E outra coisa, eu fiz um propósito. Eu só não voltei pra Salvador porque eu vou vencer. Eu vou vencer na vida por mim mesmo. Mérito meu, tá? É, Ó, eu agora só baixo a minha cabeça pra poder respeitar um homem, amor, se for pra eu poder olhar e apreciar o seu sapato. Eu tô traumatizado, eu não quero isso pra mim, não. Aplicativo de amor não quero não, amor. Deixa eu ficar a pegação meu Eu quero da escórnia. Calma. Ah, uhum. Você vai abaixar o aplicativo. Me dá seu celular que eu quero abaixar o aplicativo. Poxa, é besta! Tá. Não quero aplicativo nenhum, entendeu? Outra coisa, como é que tu sabe desse aplicativo? Como é que tu garanto que esse aplicativo vai trazer o um amor de sua vida? Hã? Me diga! Eu baixei um aplicativo. Você tá ficando louco! Como é que você faz? Que se eu não sabe, Linissa, tô nossa. conhecendo um boy. Oxe. O boy é maravilhoso. Tem que ver. Lá de longe, bem longe, bem longe. Sultão das arábias. Luciano, mas tu só pode tá ficando louco. Eu senti o pior que eu não consigo entender muita coisa que ele fala. Aí ele fala uma coisa, fala outra, mas a gente tá se entendendo. Não sei, ai amiga, baixa. Tem homem pra todo mundo, tu vai conseguir um lado. Eu só vou lhe dizer uma coisa, tá? Eu não quero nem imaginar a hora que Dirceu descobrir, tá? Porque Dirceu deve ter botado no marco. Você tá falando o nome dele aí, ó. Tá falando o nome dele. não pode falar isso sem é azar falar o, o nome que, dele. Gente? Ele brota em qualquer lugar daqui porque ele tá brotando por aqui, ó. Até parece que. Aí, ó. Não é ele, papo. deixa que eu vou ver quem é. Sabe? Eu vou ver quem é. Até parece que é Vírselo. Aí fala e acha que Luciano, quieto. Não é Virceu, você quer ver? Não é, lá que você é doido. Ô, Virceu! Bom dia, Tato. É. Por uma casa, o Luciano passou pra. Só aqui. aqui. Papazinho! Ah, papazinho! Eu saí pra ir no meu. Mas aí o Tatinho me ligou né? e aí eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho. Deixa eu sem café, né? Ah, deixa eu deixei com o paizinho sem café. Tem problema, não. daqui a pouco eu tô indo pra casa e faço o cafezinho pra nós, né? Tá bom. Desculpa, viu, Tata? Tá? Sabe como é que é, né? Tem que ficar de olho aberto. Tem alguém que da né, gente. Você <risos> vem com a mão da gente? É, para. Assim. <risos> Agora só tem olho pra você, né, meu amor? Ah, ah é uma <risos> é, então, eu vou. Eu vou ver aquilo que tu me disse. Eu vou ver se eu animo de ir na festa da macaca. A gente tava ah, falando sobre isso sim, eu disse, eu disse, eu Ah, eu tá sim, o Disseu, o Disseu tá querendo. Até ele se animou pra ah, a festa da macaca. Vamos às sete e voltamos às dez? Ai, papaizinho, como que a gente vai às sete, papai? O negócio abre a noite, ó. É, ah, a só abre meia-noite. É, olha só. Baixa aquele programa que eu te falei, Não, obrigado. vai dar tudo certo, você vai, Não, dar obrigado. Só. vai ser maravilhoso, instala! Obrigado. Eu vou levar o meu cabetinho. Cabetinho? Que amamante. É eu, eu sou o cabetinho, dá Vamos lá, vamos, lá. vamos fazer lá Tchau. aquele cafetinho Tchau. que eu quero ser o seu pé e você Tchau. o meu botão. Tchau. Tchau. A Luciana é um furacão em minha casa. Meu Deus. Online love. Tô fora. Eu quero pegação, meu bem. Eu, eu quero café, isso sim. Demorei, mas cheguei. Atrasado como sempre, né? Você não muda, cara. Ah, nem tanto, Laurinha. Ó, seguinte. Tenho que ir lá na Baixada cobrar uma vagabunda que me deve. Anda logo. Você! Lorinha, vai se despencar daqui da tá Baixada. E volto com o meu dinheiro, tu vai ver. Mas se liga. Depois que você me ligou, eu tive a certeza que você tava no escama de hoje. Tá ligado na resenha? Hum. Não vai, só te digo isso. Glorinha, mas você vai. Por que eu não vou? Nada mudou, meu amor. Eu vou. Eu sou eu, você é você. Eu não tô no meio dessas tretas que tô armando pra você, não. Treta? Que treta, guarinha? Vai, desembucha, passa. Edu, se situa. A resenha é íntima? Hum. A resenha hum. é íntima. É pra pouca gente? É pra pouca gente. Mas tá tudo armado e arquitetado pra poder pegar você. Armado? Por quem? Pra quê? Tavinho contou a favela inteira. Chegou na boca de Samanta. Samanta mandou um zap pra Sandelo. Lembra, Sandelo? Aquele que eu pegava? Tá, Glorinha. Eu quero saber, de Sandelo, eu quero saber o que você me conte, e fala. Rápido, Tudo compresso. armação de Johnny. Johnny? Mas Johnny não pode ser, Glorinha. é do que, que eu ia ganhar vindo aqui? Pode passar a fita errada se eu não tiver certeza do que eu tô falando. Mas o Johnny não tem nada a ver mais. O Johnny tá namorando até com... com Alexandre, a... tá, mas não. Termina já faz uns dias. Tavinho falou com ele que pra armar uma social. Que ele ia... Se colocar um pouquinho de gente lá pra você não desconfiar, uhum. ele ia brotar no meio da noite pra tentar reatar contigo. Tá maluco? Não. Eu não volto mais pro Johnny nem se ele quisesse, nem se ele fosse o último homem da face da Terra. Tá? Então não pinta na festa, tô te falando isso porque eu sou sua amiga. A vontade que eu tenho mesmo é de pegar aquele pescoço magrelo do Johnny e rodar igual aquela garota do Exorcista, não tem? Pra ver se ele larga de ser cínico. Mas eu te passei a visão, pega se tu quiser. Não, mas eu não acredito que o Padrinho faria isso. Por que ele não me contou a verdade? Ah, errado não tá, né? Tá um querendo ajudar o outro, são amigos, duh. Ah não, não pode ser. Bom, você tem me contado isso. Pelo menos eu nem apareço lá. Não pego mensagem, não atendo telefone. Seguinte, se você quiser falar pra ele depois que a resenha passar, que foi eu que te abriu o olho, fica à vontade. Mas só depois, tá? Porque se não ele cancela essa merda, eu não vou ter lugar pra beber, vou ficar puta. Nossa, pensa em beber, Glorinha. Para ah. com isso, meu Deus, bebe sempre. Você é doida, tá? E cuidado lá na baixada tá bom? Pode deixar, se essa vagabunda não me pagar, tu vai ouvir meus gritos daqui. Agora deixa eu ir que meu Uber tá chegando, uhum. aquele grandão lá, ó. Busão, né, Glorinha? cala a boca Qualquer Beijo. coisa, bota minha roupa de Capitão Gay e vou te salvar, tá? <risos> Louca. <risos> Ah, Johnny. Você me paga. Gente, mas ele é direto. Bem, querer eu quero. É só que.. Eu não queria que fosse assim. Como então? Ah. Sei lá. A gente podia se ver. Pessoalmente, o que você acha? Ótimo, conversamos, bebemos algo, comemos, sei lá, é, vai, gostei da ideia, que horas e onde? Pode ser na minha. A gente se viu e tão cortando Uma hora sozinho Importante falar isso Já tô bem Ai, já tô um frio, misericórdia É, tá, tá, tá, tá, peraí É, é ele não tem cara de ser assassino Sem cortar da bandida Se bem que não tem nem cara, né Ai, tá, pare, não pire, vá Confie, confie, confie, confie Desconfiando, mas confie é... Vou te mandar o endereço. Pode ser. Que horas? Tá, é, é. Às oito, tá bom? Pra você. Fechado, vou tá. estar Rua Magalhães de Bastos, oito mil. Seja o que Deus quiser. Meu Deus, que eu já tinha esquecido como é essa adrenalina de aplicativo, Jesus amado. Mas também não tô fazendo nada de errado. É isso, até parece. Ah, é só uma pegaçãozinha básica, gente. Quem nunca fez? E tem mais também. Ele é bonito. Homem feito, olha. Cara de safado. Hum. Deve ter uma pega. Né? Olha o carinho dele. Será que é de barro ou eu não vou me apaixonar. É aplicativo. Mas também, né? Coragem eu tenho. Só me falta sorte. Oito horas, meu Deus, oito horas. Vai passar voando. Tô nervoso, boca tá seca. misericórdia, Jesus. E aí, beleza? Entra aí! Fica agantando. Tu <risos> mora sozinho mesmo, cara? Puxa, noidice. disse? Ah, me dizer que não acreditou? Não, porque tu é novinho. Morar sozinho é estranho, né? Novinho. Se ele contar que eu já vivi no auge dos meus vinte e tantos anos, tu senta aqui e chora, sabia? Mas também não vou falar isso porque não foi pra isso que tu veio aqui, né? Tava pensando, sei lá, de servir uma taça de vinho. Prefere prefiro uma cerveja. Oh, cerveja, né cara? Rio de Janeiro, porra, calosão, Que vinho. <risos> Melhor, né? Senta aí. Eu, eu vou pegar aqui na cozinha. É. Anda, eu, eu, Já é. Eu acho que tá gelado. E nós vamos brindar o quê? A vida, a gente tá aqui. A noite que vai ser maravilhosa. É isso. Tintinho. É. Eu. Eu fiz um negocinho pra gente poder conversar e comendo, sabe assim? Não sei se você gosta, mas é que lá na Bahia o pessoal come o tempo todo. Pensa aí, sei lá, vou pegar, coloco aqui, a gente vai comendo, beliscando, conversando. Acho melhor, né? Eu vou pegar aqui na cozinha. Só um minutinho, peraí. Eu acho que tá quentinho ainda, né? Deve... Vai não, vai não. Vem cá. Vamos. Vamos fazer o que a gente veio pra fazer? Vamos? Oxe, mas a gente tá fazendo. A gente tá se conhecendo, não? Não, tô falando disso aqui, ó. Quero... Oh, oh. Ah, não. Oxe, peraí, peraí, rapaz. Calma. Calma. Que que foi? Você não quer? Fala pra mim. Eu, eu, não quero? eu quero, mas é que... Então vem cá. Ó. Oh. É que... É que eu vou te mostrar o que você quer, vem. Aqui, ó. Calma, calma, calma. Que cara é essa? Gostou? Não, que é isso? Não. Foi nada não aqui, sei lá. Foi tudo tão rapidinho. Né? Mas faltou alguma coisa? Não faltou, né? Não. Também não tô reclamando, né? Não faltou nada, não. Então, tu me liga? Melhor. Deixa que eu te ligo Tá? <risos> Vou lá que minha mãe tá me esperando. Deu um abraço pra tua mãe. Falei chá, desculpa. Por que eu tô tão decepcionado com esse cara? Ué, não era isso que eu queria? Que o cara viesse transar se fosse embora? Pois então, foi o que ele fez? Ele me deu o que eu queria? A verdade, Tato... É que você quer amor. Você quer alguém que fique. Confesse, confesse pra você, tá sozinho mesmo? Ai, meu Deus do céu! Luciano, sai de minha cabeça, não tem nada disso. Pare com isso. de online, love, esse negócio é tudo a mesma coisa. É mais um aplicativo de pegação que o povo só quer sexo no final das contas. É, se bem também que não custa, né, a gente ver do que se trata. Vamos ver sem compromisso. Só o que eles estão falando... Desse negócio Online Love Nunca vi isso, não sei porquê, porque baixei Mais um aplicativo dos muitos que já existem Vamos ver se tem algum Vou o por perto Mais corpo, não, volume, não, sunga, não, hum, <risos> versátil, não, né? né? mentiroso, eu te conheço. Esse é o fato. E também não tem nenhuma estrela, né? deve ser novo, muito ruim aqui. Vem querendo falar comigo, cadê? Eita, aqui alguém me chamando. É chamada de vídeo? Poxa, meu Deus, o que, é que eu faço agora? Ah, eu, eu sou meio tímido para essas coisas Tá bom Eu busco alguém legal Alguém que goste de séries Sim, sim, ser romântico é importante e Alguém que me entenda Eu não sei porque que eu tô falando essas coisas Eu não acredito nisso de sites, de aplicativos Eu não acredito em amor à primeira vista Eu acredito mesmo que você vai se apaixonar pela minha história e a do Vinícius No canal Meu Sobrenome é Vida que já está com o primeiro episódio disponível. Você pode assistir clicando aqui do lado. Um super beijo!